Olá, eu sou a Maria do blog, lá Maria, e hoje vou experimentar produtos que eu servi e produtos novos de maquilhagem que eu comprei. E eu não sou de todo especialista em maquilhagem. Ah uh, oh, não! Ui. E vocês sabem disso muito bem, por isso, se vocês quiserem me ver a experimentar novos produtos, a fazer esta maquilhagem e a rir isso um bocadinho comigo, é só continuar a assistir e espero que gostem. Ok, o primeiro produto que eu tenho aqui foi a prenda número 7 do calendário do advento e é um concealer da Max Factor X na cor beige 309 e como isto é um calendário do advento e as prendas são todas iguais não sei se este vai ser para o meu tom de pele mas também vamos descobrir vamos então retirar e dar aqui a manivela sabia que ia fazer isso, pronto. Normalmente o que eu costumo fazer é colocar um triângulozinho na zona das minhas olheiras. Claramente demasiado escuro para o meu tom de pele, nem a comparação com o que eu costumo usar que é muito muito muito mais claro. Mas ao mesmo tempo até parece que é o meu tom de pele, não faz muito sentido. Mas eu já vos disse que eu não percebo nada disto, por isso se calhar eu acho que está muito bem e não está. <risos> Pelo que eu estou a ver, não parece ter muita cobertura, mas até é bom para mim, porque não é uma coisa que eu gosto muito. Mas tirando a cor, eu acho que este produto é muito leve, não sei se faz sentido, mas não o sinto na minha pele. E o aplicador é muito suave, não arranha nem nada. Eu sou tão má, tão má a colocar maquilhagem que eu nem percebo se isto é demasiado escuro ou se é o um tom de pele. Não estou mesmo a perceber. Eu acho que uma edição vou perceber que estou toda laranja, mas neste momento não consigo ver isso. Vamos colocar um bocadinho melhor posicionados, acho que assim conseguem ver melhor. Pois, acho que estou um bocadinho mais castanha que é suposto, faz mal. Ok, a próxima coisa que eu queria experimentar, o presente número 8, foi este lápis preto de olhos. Com isso, eu vou tentar fazer uma sombra de olhos um bocadinho mais dark, um bocadinho mais forte, para conseguir... De alguma forma complementar o lápis preto, e para isso eu vou utilizar esta paleta que eu comprei uh, há pouquíssimo tempo, ainda não tive a oportunidade de utilizar, é da W7 e é Dusk Till Dawn Ultraviolet Neutrals Eye Color Palette. Ao abrir, nós temos um espelho muito grande e bonito. Uh. Olá. Temos estas sombras de olhos que são perfeitas, acho que as cores são mesmo muito bonitas. Temos aqui um pincel e eu achei mesmo estranho este pincel, no bom sentido. Porque é mesmo o pincel, não é daqueles aplicadores de sombra básicos que vêm em quase todas as, as paletas de sombra. Tem um lado para esfumar e outro para aplicar a sombra e eu fiquei mesmo muito surpreendida. Por isso eu vou tentar fazer um, um smokey eye... Bonito, não sei se vai ser possível Com vermelhos e roxos e castanhos e vamos ver o que é que vai dar Ok, eu vou começar com a cor Bearded Dragon Dragão com barba Na pálpebra toda Não está a começar bem Está a começar a desfazer-se completamente a sombra Ah ok, acho que agora já está Ok, primeira opinião não tem qualquer tipo de pigmentação, pelo menos por agora. Vamos aplicar um bocadinho mais. Também essa é uma cor mais clara e é possível que não tenha assim muita pigmentação, mas pelo que estou a ver agora não está a acontecer nada. Hum, acho que isto não está a resultar. Vamos então passar para o Gobi, que é uma cor laranjada, um bocadinho mais escura que a é anterior. Um e vamos colocar aqui, nesta zona. o uh, Ok. Tem um bocadinho mais de pigmentação mas mesmo assim ainda está um bocadinho fraquinho. Vocês se calhar nem conseguem ver muito bem. Vou tentar agora colocar o Wild, que é uma, um vermelho mesmo muito bonito. Vamos ver se é um bocadinho mais pigmentado. Não é nada do outro mundo, mas é muito, muito bonito. E porquê é que eu fiz esta compra se eu não uso maquilhagem? Foi aquelas compras por impulso Estava bastante barato até, estava com promoção, acho que foi na Black Friday e eu achei o packaging tão bonito e pronto. Teve que ser, senti a tentação de comprar e aqui está. Ok, vou aproveitar para pôr um bocadinho aqui em baixo, eu não sei os nomes técnicos, por isso aguentem comigo, eu já devia ter feito com o laranja, só que o laranja é tão fraquinho que eu nem sei se fica lá bem. Mas já vamos lá. Estou a, parece que levei um soco e estou a sangrar os olhos, mas pronto. Um, é um look. Vamos agora colocar um bocadinho de Hayahuashca, Hayahuashca. Não sei o que é, mas pronto, é assim um roxo bonito. E vamos uh, continuar a fazer a parte de fora do olho, não sei como é que se diz e depois vou tentar começar a esfumar, e coisas assim, muito bonitas. Um, mas este roxo, supostamente, é para dar, começar a escurecer um bocadinho mais esta parte de fora do olho. Que não está a correr muito bem, porque estas sombras não são muito pigmentadas. E eu estou a ficar chateada. Eu queria dar assim um ar, não sei só vermelho que castanho, ter assim um toque, cor-de-rosa, roxo e caraças, mas não estou a ter muita sorte, porque isto aqui claramente, porque isto não está a correr muito bem. Mas pronto, este é o vídeo de hoje, temos que continuar a espetar, é assim, vamos agora usar. O Oasis, que é um castanho... Ixi, está a começar a perder pelos. Oh não, isto não está a correr bem. Vamos usar o Oasis com o pincel de esfumar e vamos colocar outra vez na mesma zona e começar a esfumar um bocadinho para dentro, um bocadinho para cima e... <risos> isto não está... Não, não está mesmo fazer o que eu quero. Na câmera não parece assim tão mal, quer dizer, está <risos> pior na vida real que na câmera. Não sei se isso ajuda e estou tá a perder pelos outra vez. E vou trocar de pincel. Não sei se isso é fazer batice, mas queria ver se o problema é do pigmento ou se, ou se é do pincel ou se são dos dois. Vou usar então a pincel da H&M que já comprei há algum tempinho. Há uns aninhos para ir três e vou outra vez no Oasis e vou fazer exatamente a mesma coisa e tentar fazer aqui umas camadas de castanho para ver se isto fica melhor. Curiosamente eu acho que está a ajudar um bocadinho o pincel, porque ele é um bocadinho mais forte que o anterior, o outro é assim um bocadinho mais uh, mol e, e este é um bocadinho mais o que ajuda a fazer um bocadinho de pressão, acho que já disse um bocadinho, muitas vezes, por isso vou tentar mudar o meu vocabulário. Uh, vou retirar o Dune Moon e vou colocar mesmo em cima da pálpebra e vou pressionar, porque eu acho que se arrastar ele sai de todos os brilhantes e assim se calhar, é uma técnica melhor. Não está a fazer nada de louco, como vocês já devem estar a esperar, desta Palete. Paleta. É melhor que nada. Se vocês não deixarem, não sei se vocês vão deixar, vou buscar um bocadinho de, assim, um castanho um bocadinho mais escuro e um highlight para melhorar isto aqui um bocadinho e já vai. Bem, espero que vocês não estejam a dizer que isto é batice, porque claramente que aquilo é um assim para smokey eyes, não sei até que ponto funciona muito bem. Eu já usei maquilhagem razoável e essa nem chega a ser razoável, é assim um, um bocado fraquita. E eu não tenho sombra castanha por isso eu estou neste momento a usar contorno. O objetivo disto não é ser sombra e é melhor que a sombra que eu comprei. Da Makeup Revolution e é o Iconic Iconic Light and Contour Pro e usei este castanho para fazer sombra porque eu não tenho castanho, não tenho sombra castanha. E agora vou usar o Vivid Baked Highlighter Peach Light da Makeup Revolution também. E eu gosto muito, muito, muito, muito, muito deste highlighter porque é bastante forte e é bonito. E vou colocar assim aqui nesta zona. Aqui! dar nariz, e aqui... E eu sei que o pincel não é o melhor para pôr isto, não me digo nada, que eu sei! A seguir, eu queria utilizar uma coisa que comprei e é um carimbo para fazer eyeliners. Quando eu coloquei no carrinho tinha o tamanho médio, mas quando fui a comprar só tinha o tamanho large e como eu queria muito, muito, muito, muito, muito experimentar, decidi, pronto, comprar, não é mesmo? Por isso a ideia é só fazer e depois preencher com o outro lado, que tem aqui uma canetinha, por isso onde é como é que eu me vou sair? Ah! Isto é horrível! Ah! Oh, oh, oh, foi muito grande! Espera. acho que consigo salvar. Porque eu fiz assim um. E não correu muito bem. Vamos lá tentar fazer aqui deste lado. Pô, como é que ele está a fazer aquele nojo? Acho que a culpa está a ser minha, mas pronto. Vamos tentar ver se conseguimos salvar isto. Ah, ok. Ah, não. Ah. Ok, não está mal, espera. Então. Ah. Não está mal. Espera. Agora falta o outro tô... olho. Eu consigo. É só cheir, certo? Cheer. Ah! Estou a ser um bocado atrapalhador. E essa planta estúpida, porque é que ficou assim? Ah, como é que eu vou fazer isso? Oi! Uh, quase que já é isso, gêmeo, farmaco. Eu sei que isto só se diz das sobrancelhas, mas não são gêmeas nem irmãs nem primas. Vou agora usar então a prenda do dia 8. Quando eu era mais pequena usava tanto eyeliner assim preto, pintava assim esta zona de baixo, pois e assim. E pintava a zona de cima, usava imensa base <risos> e era a minha maquilhagem. Próxima coisa que é aprenda dia 9 é este batom da Rima London que tem dois passos, por isso tem dois passos eu vou falhar os dois passos, podem ter a certeza. O primeiro passo é a cor e diz cor intensa, por isso eu normalmente não costumo usar um, patons, como vocês devem estar já à espera, por isso isto vai correr muito mal, porque ela é super vermelha. por isso se eu fizer as neiras vai-se notar, <risos> muito. Vou ah, fazer aquele X, fazer de conta que sei, vou fazer aquele X. Assim. Ah, ah, ah. ah eu não tenho X, é reto. <risos> Eu não tenho X? Ah, detesto batons! Começo logo a sentir que vou ficar com feridas e borbulhas e cenas nos lábios uh. Uh. Vou ficar com coisas não dentes, não vou Ok Vou a ficar com os lábios tão secos Ok Nem sei onde é que são os meus lábios agora uh. Uh. Ok. Já não uso atons desde a minha fase do. Ixi, tão forte! Uh, que feio! Hum, não gosto! Já não uso atons desde essa fase do eyeliner. Uh, tão colante! Ok, já tenho antes de dar tons. Ok. Tem que fazer aquilo do lado, não é? Espera. Oh. Não olha. Vou... ok e esse... ai estou toda colada uh, não gosto e o segundo passo é lock and shine por isso supostamente vai deixar de colar assim tanto porque não, não estou a gostar muito disto a ver, estou toda colada eu não sei se preciso deixar secar mais um bocadinho Bem, nem sei mas pronto, vamos lá isto está a fazer uma coisa Cheira bem, pelo menos Cheira, nem sei, mas parece um, Cerejas? Não sei, um cheirinho mal. Vamos deixar secar e ver se isto Vai fazer alguma coisa, mas Já não estou a colar e já consigo falar Ok, bom uh, Parece que estou a comer refeçados mesmo Vou só lavar as mãos e já vamos ver como é que está. E esse batom, eu esqueci de dizer o um nome, mas é o Kiss Me o número 500 e o nome é incrível. Uh, aqui diz que dura 16 horas e é kiss-proof, ou seja, podem dar beijinhos à vontade que isto não sai fui tirar um, do meu dedo isto e realmente gostou um bocadinho e eu usei desmaquilhante, por isso ainda demorou um bocadinho, tive que ali andar a esfregar eu já estou com este batom há uns 5 minutos e continuo com uma sensação de hidratação uh, os meus lábios não estão nada secos, que é uma coisa que a maior parte dos batons me fazem claro, os lábios super super secos e nota-se imenso este é o look que consegui fazer, fiquei super diluída <risos> com a minha nova paleta de sombras. O packaging é lindíssimo, as cores, o espelho, perfeito, mas não tem muita pigmentação. O carimbo, gostei muito e eu sinto que ainda tenho que ter muita mais prática, óbvio, mas ajuda imenso e é preto. Eu já experimentei vários eyeliners e alguns até de gel não ficavam pretos pretos e este aqui é uma caneta e fica mesmo bem à primeira. O lápis preto eu acabei por não dizer mas é da Bellissoua Paris e é no número 41 Black Party e eu gostei muito. É um lápis bastante normal mas é bom, é bastante suave, não arranha os olhos que acreditem que há uns que arranham bastante. E a cor é logo preto perfeito desde o início. O concealer não é a minha cor, mas gostei muito da fórmula. É muito suave, também é super suave na pele. O aplicador, a única coisa que não é, é o meu tom de pele. Mas até não está muito mal pelo menos na câmera. Ali não tenho tanta certeza. O look da Rimmel London. Um, o primeiro passo foi um... Foi um desastre, mas o segundo complementou tudo e tenho os lábios super hidratados e acho que isto vai ficar aqui durante bastante tempo. Por isso, uh, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. É um vídeo de uma pessoa que não sabe usar maquiagem a experimentar novos produtos. Por isso, espero que vos tenha ajudado de alguma forma. E é isso, espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo.